Oi, testes no Sistema de Águas Cinzas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, legal? Vamos ver no vídeo de hoje, eu tô vendo o nível do laguinho, está tudo certo, estou preenchendo, estou fazendo alguns testes. Então, a gente começa o vídeo mostrando como é que eu controlo o nível do laguinho, que vai ser o brejinho depois, e isso é super fácil na saída, instalo um, um, um, um joelho, alguns chamam de cotovelo, né? e aí levantando ele, o efluente tem que subir mais para poder sair. Se ele está subindo mais, pelo princípio lá dos vasos comunicantes, eu sei que o nível que ele está saindo aqui é o nível que fica lá atrás no laguinho. E aí eu quero um, um nível mais alto para o laguinho, eu levanto um pouco o joelho. Eu quero um nível mais baixo para o laguinho, eu, eu abaixo ele, e se eu quiser, depois eu vou fazer isso, se eu quiser, eu faço um, um, um, um sifão né, para esvaziar o laguinho que é o braginho. Bom, então aí eu mostro um pouquinho essa história, e aí estou testando um novo sistema de dispersão desse efluente no laguinho que vai ser Bragin. Estou deixando subir um pouco mais o nível, para entrar no que vai ser a piscina dos passarinhos, né? A piscininha nova deles, eles já estão vindo num lago maior, mas eu fico receoso, o bichinho pode escorregar e se afogar, então tem a piscininha para eles ali. E tem uma saidinha dessa piscininha também, porque hoje é o laguinho que vai ser refeito. Então o sistema todo está pensado com, com redundâncias. O efluente pode sair por um lado, pode sair para o outro. Eu controlo aonde é que eu quero sair. Posso deixar ele equilibrado para ir para os dois lados. Se tiver uma carga muito grande, tem por onde sair também. Vamos ver. Para ficar mais claro como é que vai funcionar esse dreno, vamos achar aqui Ó, o laguinho ali. Ok. Está ali o dreno. O efluente está chegando lá de cima. A partir do final do dreno, eu coloquei um joelho e por aqui eu consigo trabalhar o nível d'água. Legal? Então aqui eu consigo saber onde é que está o nível da água do lado de lá também. Eu posso controlar para sair um pouquinho por aqui e um pouquinho para lá. Ou então, nesse caso, eu quero que o nível suba para ir para a banheira dos passarinhos. Pronto. É assim que deve funcionar. já está instalado a descarga do filtro. Fiz umas mudanças. que piquitinho. Olha a lindeza. Oi, querida. <risos> Fiz umas mudanças no sifão bel. Coloquei a parte de baixo. E aqui ele tá dando a vazão legal um pouquinho de cheiro nesse momento aqui perto, mas saindo um pouquinho distante o cheiro já, já desaparece. Esse efluente que sai ele fica mais arejado, aqui a inicialmente a primeira parte ficou mais escura a água tá ficando mais escura e aí tudo bem porque tá tá vindo ali do filtro não deve continuar como um lago deve virar um, um brejinho mas eu tô pensando ainda porque eu tô gostando da ideia do laguinho mas a história toda era o cheiro né então estamos observando como é que está acontecendo as coisas. Nessa parte eu vou ter que levantar um pouquinho essa muretinha. Para impedir essa água aqui. Ou então pensar que essa água está vindo aqui e vai poder regar o jardinzinho que vou colocar aqui do lado. Lá nós vamos acompanhar a saída da água lá naquele canto. Para chegar para a piscina dos passarinhos. OK. Daqui a pouco eu volto. Odor só na primeira nos primeiros litros de descarte do filtro. Agora já não não percebo mais o odor. Só chegando muito perto um odor muito fraco. Então, isso está sinalizando para a gente o primeiro efluente que está descendo. É o efluente da parte de baixo, condição anaeróbia. Ah, aqui o sifão já está encerrando. Condição anaeróbia está trazendo o efluente de baixo. Deu um pouco de cheiro. Agora nós já estamos no final do, do efluente, então, o efluente que estava na parte de cima. Já vem descendo, Isso daqui parece uma lesma, opa, uma lesma, então um efluente na parte superior do sistema, em condição mais aeróbia, sem cheiro. Olha, ainda não foi bastante para chegar tá quase chegando ali na no limite, um pouquinho de efluente tá escorrendo. Ah, que legal. E lá do outro lado tá quase no limite, mas tá um pouquinho acima, mas eu vou levantar um pouquinhozinho. Aquela paredinha ali, ó. Ok. Ali, chegando um pouquinho de água. Tá, muito bem. Então, no que subir um pouco mais essa água, ela pode começar a vazar ali por aquele drenozinho que eu deixei para o laguinho de baixo que nós vamos refazer. Acabei de despejar um pouco mais de água, para a gente acompanhar o caminho do efluente. Enchendo a piscininha, dos passarinhos, aí vamos ver se a criançada vai gostar. Ou se tiver muito funda, eu coloco um pouco de areia ali na parte de baixo. E vamos ver a, o efluente saindo por aquele caminhozinho ali. Lá vai o efluente. Olha lá, olha lá. Quase saindo. Vamos acompanhar a primeira quedinha. au oh! Tirar essa folhinha daqui. Ah, olha que legal! Olha que legal! Um efluente vem chegando, vai passando, sai por esse canalzinho de drenagem. Ali já começa a descer para a parte de baixo. Legal, vou refazer esse laguinho, né? E o brajinho ali do lado também. Então, todo o sistema está com redundância. Tem por onde ser drenado pelo tubo para o brejinho, ou se eu quiser, eu preencho até essa altura aqui, de maneira que chegue água para os amiguinhos e aí ele tem saída também para o laguinho, de maneira que se a quantidade de efluente for muito grande, a gente já viu, eu mantive aquele, aquele tubo de drenagem, então, se acontece algum problema de ter muito efluente chegando ao mesmo tempo. O excesso vai descer por esse tubo de drenagem que está saindo aqui nesse cantinho. E vem para cá. Daqui ele vai ser drenado para o brajinho ou, se eu escolher, ele pode subir, vir aqui para o laguinho dos passarinhos e descer para o brajinho. Vou colocar um pouquinho de areia nessa parte aqui que eu deixei mais funda que eu acho que vai ficar mais interessante, se não fica muito, muito fundo para os passarinhos. Tá, então não esquece, de estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, o grupo Telegram está aberto, chega lá, a descrição está no link e compartilha o vídeo aí com, com o pessoal. Se tiver dúvidas, questionamentos, perguntas ou considerações a fazer, escreve aí nos comentários, deixa no, nos comentários. Na medida do possível, eu vou fazendo, eu faço vídeos para responder essas questões. Já aconteceu de algumas vezes eu fazer alguns vídeos é, para responder questões mais amplas, questões mais específicas, não dá. Né? Se você me perguntar, por exemplo, qual é o dimensionamento do sistema para sua casa, aí é um... Um negócio mais específico não dá para falar, mas dá para falar de dimensionamento em geral, aí dá para falar, ok? Então, veja aí nos comentários e me diz. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.